Bem-vindo à Taverna, Jovem Mestre. A dica de hoje que eu quero dar para vocês é como abrir essa, esse baú que está selado pela Seluna, que é essa deusa aqui. Se você clicar nele, você toma dano mágico e não tem magia nenhuma que você tenha com os seus personagens que possa resolver esse problema. Então, pega sua ficha, pega seu D20 e bora para o vídeo. A solução aqui, gente, é incrivelmente simples. O que, que você vai fazer? Você vai vir para trás aqui da, da, da estátua. Aqui vai ter uma carta escondida. Um item escondido por aqui, ó. ó. Aqui, ó. Bem no pé dela, ó. Não adianta nada. Você só lê. Você tem que... Você tem que pegar. Ó, você pega e você vai vir para cá. Quando você chegar do lado de cá, você vai abrir seu inventário e vai ler novamente, certo? Acabou, pessoal. Acabou. É só você ler do lado aqui, abrir Tá ah, bom. Ela, vai, ela tá falando pra gente não... Pra a gente não pegar mas eu, eu não vou tá bom minha filha Consumido, eu não quero it. saber eu quero pegar a parada que tem dentro desse baú Fine. bora tá vendo você tem um onyx aqui uma estátuazinha e um colarzinho, nada demais para quem ficou perdendo muito tempo aí tentando descobrir o que que tinha dentro desse baú, tá aí a resposta, espero aí pessoal que vocês tenham gostado, uma dica rápida de Baldus Gate, e somente para complementar, para quem não sabe, a localização desse, desse baú é dentro da caverna do urso coruja, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu mostro como chegar nessa caverna, ok? Um beijo, até a próxima, tchau pessoal! Come <laughs> on.